Neste vídeo, tratarei dos conceitos de regra derivável e de regra admissível num sistema de dedução natural NAT. Pensando em regras como instruções para manipulação de sequentes, uma regra, em geral, pode ser escrita assim. Há um conjunto de inputs, uma caúpla de sequentes de entrada e há um sequente de saída. Para o bem da generalidade, eu vou considerar que esses sequentes têm o seguinte formato, marcado aqui. Deixe-me ilustrar isto para algum k maior ou igual a zero. Para o caso n igual a 1, temos o seguinte. Há apenas um sequente de entrada, com esta forma. E o sequente de saída tem, portanto, esta forma. Na passagem de cima para baixo, o que temos é o seguinte. Parte do contexto do sequente de entrada é mantido no sequente de saída. Parte do contexto do sequente de entrada consiste em hipóteses serem descartadas, que não aparecem no sequente de saída. O sequente de saída pode ter algumas premissas adicionais e algo acontece com as fórmulas que aparecem no sucedente do sequente. Por exemplo, um conectivo pode ser introduzido ou ser eliminado. Vale a pena fazer o exercício de verificar no nosso sistema de dedução natural para a lógica intuicionista quais regras têm esta forma. Entre as regras sem descarte há, por exemplo, a eliminação da conjunção. Entre as regras com descarte há, por exemplo, a introdução da implicação. Agora o exemplo para n igual a 2. Mais uma vez, vale a pena procurar entre as regras primitivas do nosso sistema de dedução natural, para lógica intuicionista ou clássica, regras que tenham esse formato. E é claro que há instâncias disso também para n maior do que 2, como, por exemplo, a regra da eliminação da disjunção, que tem n igual a 3. O caso n igual a zero também tem algum interesse, veja só. Nesse caso, simplesmente não há sequência de entrada, mas há um sequente de saída, com a forma esperada, sem contextos herdados do sequente de entrada que não existem. A regra R, obviamente, tem esse formato, basta tomar gama 0 como sendo o conjunto unitário, que tem só o Ψ dentro. E, de fato, qualquer axioma tem esse formato, o que reforça o fato que axiomas são casos particulares de regras. Mas qual a diferença, nesse caso, entre as regras primitivas do sistema e aquelas que eu quero chamar de deriváveis no meu sistema? Bem, da mesma forma que os axiomas são casos particulares de regras primitivas, os teoremas são casos particulares de regras deriváveis. E se o meu sistema é caracterizado por um conjunto de regras primitivas, não necessariamente axiomáticas, sempre vale a pena a gente se perguntar em quais seriam as regras não primitivas que também pertencem ao nosso sistema. Ou seja, quais são as regras que podem ser justificadas a partir das regras que pertencem ao nosso sistema. Por exemplo, todos os nossos sistemas de dedução natural contêm uma regra primitiva do corte. Se os contextos envolvidos em todos os sequentes dessas regras forem finitos, em particular se Δ for um conjunto finito de fórmulas, contudo, nós podemos considerar a seguinte versão generalizada da regra do corte: um corte para o conjunto Δ. Esta versão generalizada da regra do corte é derivável para os nossos sistemas de dedução natural. Deve estar claro que esta regra é um caso particular daquelas regras sobre as quais nós estamos nos inquirindo. Uma regra cuja cardinalidade do conjunto dos sequentes de entrada depende da cardinalidade do conjunto delta, finito. Eu vou considerar outros exemplos simples de regras deriváveis no nosso sistema de dedução natural específicos para lógica proporcional e clássica, mas antes de mais nada eu gostaria de focar aqui na definição de derivabilidade. Nós vamos dizer que uma certa regra é derivável num certo sistema de dedução natural. Se houver alguma maneira de construir uma derivação para o sequente de saída dessa regra, a partir do momento em que forem conhecidas derivações para cada um dos sequentes de entrada dessa regra. Tipicamente, a derivação de σ será construída com o auxílio da derivação de cada um dos σi de entrada, usando as regras lógicas ou estruturais do sistema de dedução natural NAT. Portanto, a tarefa de verificar a derivabilidade é a tarefa de verificar a construção de árvores a partir de árvores. As árvores de entrada são hipotéticas. O importante aqui é que elas possam ser transformadas na árvore de saída, como aqui no exemplo da regra do corte generalizado. Se houver justificativas para cada um dos sequentes de entrada na forma de árvores, deve existir uma justificativa para o sequente de saída. Nenhum desses sequentes precisa ser derivável no nosso sistema. O que é preciso é uma receita para transformar a eventual derivabilidade do sequente de entrada numa evidência da derivabilidade do sequente de saída. Essa evidência não consiste sempre em apresentar apenas uma regra primitiva do sistema que justifica essa passagem, mas com mais frequência uma coleção de tais regras, combinadas da forma apropriada. É passando. Dizemos que uma certa regra é derivável, nosso tema de dedução natural, se existe alguma maneira de transformar derivações que tenham sido oferecidas para cada uma de suas premissas, seu sequente de entrada, em uma derivação para o sequente de saída. Tipicamente, essas transformações são feitas construindo a derivação do sequente de saída a partir das derivações do sequente de entrada, usando as regras do sistema NAT, por outro lado, uma regra é dita admissível no nosso tema de adição natural NAT. Se a mera presença dos sequentes de entrada desta regra entre o conjunto de sequentes deriváveis do nosso sistema, garante a presença do sequente de saída também dentro desse mesmo conjunto. Certamente ficou claro para você que toda regra derivável é admissível. O que funciona no caso hipotético também funciona no caso real. Já as regras admissíveis não precisam sempre ser deriváveis. Uma demonstração importante sobre o sistema de sequência diz respeito justamente à admissibilidade, de alguma forma, da regra do corte. Da admissibilidade do corte, costumam seguir alguns corolários extraordinários acerca da metateoria desse sistema de sequência. Como, por exemplo, a consistência e, em alguns casos, até mesmo a decidibilidade do sistema. Eu vou oferecer agora alguns exemplos de derivabilidade de regras. A seguinte acessão extraordinária pode ser feita sobre o sistema de dedução natural para a lógica clássica, de fato, para a lógica intuicionista. Observe que não se trata, nem pode se tratar, de uma das regras primitivas do nosso sistema de dedução natural. Em dedução natural, nós focamos sempre do lado direito, e aqui do lado direito, nada acontece. Do lado esquerdo sim. A fórmula Φ1, disjunção Φ2, que ali aparece, se revela equivalente à conjunção das fórmulas Φ1 e Φ2, colocados no mesmo contexto. Em outras palavras, a disjunção do lado esquerdo se comporta como uma conjunção. Esta acessão foi internalizada aqui nas seguintes regras. Nessa direção temos essas duas regras. E na outra direção temos essa regra. Vamos verificar a derivabilidade de cada uma dessas regras, focando primeiro nesta aqui. Portanto, como entrada, temos dois sequentes, e este é o sequente de saída. Nas regras ilustradas no slide anterior, temos o caso n igual a 2. Gama 1 um e gama 2. São o próprio gama. delta 1 e delta 2 são conjuntos unitários, de fórmulas a serem descartadas. Beta1 e beta 2 são a própria fórmula psi da conclusão. E o contexto adicional inserido na conclusão é esse γ0 que está aqui. Talvez você ache mais fácil uma justificativa que seja feita em termos de manipulação de árvores cujos nós sejam fórmulas. Vejam só. A derivabilidade deste sequente é uma premissa que corresponde a, de maneira semelhante, a derivabilidade deste outro sequente corresponde a, mas então podemos usar essas duas derivações cujas folhas são conhecidas para construir a seguinte terceira derivação. Nessa derivação, a eliminação da disjunção Φ1 ou Φ2 foi usada para ganhar duas hipóteses, a hipótese A e a hipótese B, as quais são usadas para construir as respectivas derivações D1 e D2. Está claro que a derivação D3 tem a raiz que esperamos, a saber, a fórmula ψ. Resta saber se as hipóteses da derivação D3 usam apenas premissas que temos disponíveis. Mas veja só. Está claro que as hipóteses de D3 contêm, pelo menos, a fórmula Φ1 de junção Φ2, as hipóteses da árvore D1 menos as ocorrências da fórmula Φ1, as hipóteses da árvore D2 menos possíveis ocorrências da fórmula Φ2, e não é preciso conhecer muito a teoria dos conjuntos para concluir a partir desses dois fatos, acerca das hipóteses de D1 e D2, que vale esta inclusão. E que, portanto, as hipóteses de D3 estão todas contidas em gama união com Φ1 ou Φ2, como esperaríamos a partir do antecedente desse sequente. Eu vou falar agora sobre a derivabilidade desta outra regra. É claro que esta é inteiramente análoga. Desta vez, podemos construir a nossa derivação assim. Observe que dessa vez usamos tanto a regra R do sequente inicial quanto à regra do corte, T. E ao invés da eliminação da disjunção que usamos antes, aqui é usamos a introdução da disjunção. É bastante evidente que estamos falando desta regra. Reformulando isso agora com a manipulação de árvores envolvendo fórmulas em seus nós, notamos que a derivabilidade do sequente de entrada dessa regra significa por definição o seguinte... Precisamos construir agora uma derivação que, de fato, ainda termine com a fórmula Ψ, mas na qual não apareçam folhas disjuntivas, mas somente uma das partes dessa disjunção. Mas isso é muito simples. Veja só. De fato, as premissas desta nova árvore são as que nós esperaríamos encontrar. Mas é muito fácil, nesse caso, demonstrar, usando a teoria dos conjuntos, que de onde segue que as hipóteses de D2 realmente estão onde deveriam estar. Contém apenas as premissas disponíveis nesse sequente. Antes que seja tarde, para verificar se você ainda está afiado em teoria dos conjuntos, reflita. Por que aqui eu usei uma inclusão e não uma igualdade? O mesmo vale para a regra que derivamos antes, claro. Eu vou apresentar agora um dos exemplos mais simples que eu conheço de regra que é admissível num certo sistema, mas não derivável. Eu vou apresentar esboço dos argumentos que demonstrariam ambas as asserções. Considere o um sistema de dedução natural com as seguintes regras, apresentadas aqui na forma de manipulação de fórmulas. Na primeira regra, uma regra axiomática, a fórmula zero pertence a N, é justificada invocando o axioma zero. Na segunda regra, uma regra com uma fórmula de entrada, a regra SUC permite justificar a passagem de x pertence a n para s de x pertence a n. Todas as derivações desse sistema têm a seguinte forma. Trata-se de derivações lineares, que só podem começar a partir do axioma, zero, e só podem proceder a partir do uso da regra Suque, regra esta cuja aplicação transforma o termo zero em S de zero, S de S de zero, e assim por diante. Termos cada vez maiores. Isso já é suficiente para deixar claro que a regra PRED aqui apresentada não pode ser uma regra derivável no sistema. Por quê? Porque a aplicação da regra PRED transforma um termo em um termo mais simples. Um termo menor, com menos ocorrências do símbolo funcional S. Isso nunca vai acontecer com essas derivações construídas usando estas regras. No entanto, afirmo eu, esta regra daqui de baixo, prédio, é admissível no sistema de cima. A demonstração desse fato, como você deve esperar, não é feita usando regras do sistema. Em outras palavras, se esta fórmula é derivável no meu sistema, então é porque essa outra fórmula também é. E, como eu já disse, essa passagem da fórmula de cima para a fórmula de baixo não pode ser feita aplicando as regras zero ou SUC. Mas, então, como é que se demonstra uma coisa assim? Tipicamente, demonstrações de admissibilidade são demonstrações feitas por indução estrutural. Mas qual é a dimensão sobre a qual fazemos essa indução? Ora, sobre as árvores cuja raiz tem a forma S de X para algum X. Caso base, y é igual a zero. Primeiro termo da nossa teoria. A derivação de S de zero pertence a n é esta. E ela só pôde ser construída porque antes construímos esta outra, que é justamente uma testemunha para zero pertence a n. Portanto, uma testemunha para isso só podia existir porque antes havia sido construída uma testemunha para isso. Passa indutivo. Suponha que temos uma árvore cuja raiz é da forma s de y para algum y diferente de zero. Queremos verificar agora para s de s de y. O movimento é semelhante, veja só. Exatamente como no passo base, uma árvore que tem agora s de s de y na raiz para um certo y só pode ser construída usando o suc a partir de uma árvore anterior que tinha s de y na raiz. Portanto, para um y arbitrário, a suposição de que S de S de y pertence a n tenha sido justificado por uma árvore, só pode ela própria ser justificada a partir do fato de que a árvore para y pertence a n já tinha sido construída antes. A existência dessa árvore pressupõe a existência dessa outra anterior.